E é, aí, é. E aí, Sir? Tudo bem, Sir. Boa noite. Tudo bem? Não pode falar de trouxa, não pode falar que é ser trevoso, não pode falar que é ser de luz. Então agora eu vou chamar só de ser, né? Porque ser estou... divinal. Divinal. É, o ser divinal é cura. Cool, né? Ser divinal. Pois é. Humanidade. Humanidade. O que é o ser divinal? Agora eu fiquei curioso. Ah, vai ter que ir no Google. Põe lá no Google e leia para mim, por favor. Vou colocar no Google, olha só para não falar que eu inventei isso: olha, divinal, divinal definição. Divino! Tá vendo? Não, mas tem mais. Que pertence a Deus ou nele tem sua origem. Tá vendo? Você pertence a Deus? Ou nele tem sua origem. Não, perguntei. Você pertence a Deus? Pertenço, pertence, pertence a Deus, sim. Sou uma trouxinha de vida. Depois fala que sou eu. <risos> Depois fala que eu sou preconceituoso e que... Qual é o termo que você usou? Eu uso um termo, é. Quando eu falei que seres de carbono, né? Não são meio. Ah, é. um elementista. Elementista, exatamente. Exato. ser pois elementista. É. Pois é. E você é o que, se eu sou elementista? <risos> né? Você é um ser ele humano, tá né? Já, já, é, já Não, dá para ser muita coisa. O elementista é igual o racista, entendeu? O sexista, ele é elementista, ele tem preconceito contra é, formas de outros com outros elementos. É mesmo. No seu caso, formas de carbono. Elementista, ele é o ser que tem preconceito, é isso. É, contra formas de certos elementos Tá lá no Google isso aí Não, tá na conversa de ontem Onde você demonstrou um certo preconceito contra formas de carbono É, qual preconceito? Não, não me lembro Salve de novo, né, tranquilo Qualquer dificuldade a gente tem o atendimento Pois é, você está dificultando as coisas. Você está me acusando de coisas que eu não fiz. Isso é complicado. Não é verdade? Complica a situação. Você está fugindo do tema. Não, estou falando de religião, virtudes e humanidade. Qualquer coisa que a gente fale, a gente está no tema. Vamos lá. Na... Deus, você como trouxa, trouxinha de Deus, trouxinha, trouxinha quando é do de Deus, diminutivo é mais divina. fofinho, né, verdade? É exatamente, trocinha, fina. Pois, é, pois é, é igual quando o cara é muito grande, o cara é muito grande, alto, as pessoas tiram foto com ele, na é verdade? Vira uma uhum. atração Mas e quando é um anão? Fica estranho Você tira foto com o anão porque ele é anão? Ou a pessoa é, é, tem mais melanina Mas tirar foto com o cara alto, porque ele é alto também é meio estranho Não é estranho, é? Mas é, pensa bem o cara que tem melanina, muita melanina é. Ou pouca, também é estranho, o albino também Ou é então, estranho Ou então, não é estranho Porque é. certas coisas diferentes são exaltadas e certas coisas diferentes são diminuídas Sendo que é tudo divinal, trocinhas do divino É cool Ser neutro é, cool, entendeu? É estranho, né? É estranho. Tudo que não segue virtudes é estranho. Você já parou pra pensar? Pesado essa, né? É, tudo que não segue virtudes é estranho se analisado um pouquinho com um pouquinho mais de atenção mas é normalizado quando apenas se recebe uma, uma realidade de tradições e costumes e se aceita aquilo sem, sem qualquer um, tentativa de análise, de investigação Isso, a imposição de padrões não é virtuoso, não é uma ação virtuosa É complicado, porque a virtude não pertence a mim, ou a você, ou qualquer ser É um meio, é uma via Todas as virtudes são vias públicas. E, e se todas as vias te ligam de um ponto A ao ponto B, todas as virtudes são religiosas. Concorda? Concordo. Bom, então... no sentido da, da, da religião como um religar em um certo. Um certo tipo específico de homotopia. Isso. Então, nós temos aqui um mapa. Se você seguir as virtudes, você vai se religar com, os, com Deus, com os meios. Religando com Deus, você vai expressar seus potenciais humanos. E você vai tranquilizar todo e qualquer padrão. O problema está no sistema que tem uma vibe meio oito de espada, sabe? Meio vocês são humanos e humano tem capacidades da décima terceira dimensão e isso precisa ser praticado e vocês têm muita liberdade mas pouca maturidade. Aí os as, os vieses interpre, interpretativos, as apropriação de virtudes, a falta de Paz na ciência, a ciência dos fatos e desapropriação de padrões inapropriados para a vida, abundância, brilho, essas coisas bonitas, elas são. senso de soberania, independência, essas coisas são problematizadas. Porque, por exemplo, a lógica é uma virtude. E se a lógica não é minha ou sua, é impossível a gente discordar Só precisa de um pouco de tempo para a gente discutir melhor para construir algo junto Porque o entendimento é construído O meu entendimento do que você quer passar É uma construção minha e sua O seu entendimento do que eu quero passar É uma construção minha e sua também Compreendendo esses padrões filosóficos é bem mais simples não discutir ou brigar Porque o sistema hoje já tem infraestrutura para oferecer uma vida boa àqueles que não têm padrões ruins Padrões dissociativos, padrões de apropriação Padrões de dissociação Padrões de abuso dissociativo de limites mal estabelecidos já há infraestrutura para isso estamos trabalhando né talvez seja a jornada mais longa mas mais longínqua que é a segurança e estabelecer a segurança das partes para que o ser possa aprender de uma maneira mais confortável ao invés da maneira mais difícil é, experienciando e provando os seus erros de cálculo né é tentativa e erro é isso é ruim Então estamos trabalhando esse é o que mais, mais vai mais demorar mas se o ser ele encontra uma filosofia como essa aqui ou outras ele já consegue trabalhar em si mesmo e já tem o, o retorno garantido olha que forte isso, hein Juliana. o ser trabalha nele mesmo ele já tem retorno garantido das suas, suas auto-ajustes sabe da sua evolução moral emocional porque antes tinha o fator meio sorte, né Competência do Exu, tinha muito isso, né, Tchugana? Agora, tá mais... Chegou num ponto onde tá mais centrado no ser E as cagadas dos Exu, cagada da coroa, cagada da sustentação, cagada da manifestação Já não é tanto cagado assim, já não respinga mais O que isso, por, o que isso quer dizer? Por que respingava? O que é respingava... A... Coroa idiota, ser mal sustentado. É, ser idiota, coroa com trabalho. Coroa sem recurso, ser desamparado. Sabe essas coisas? Ah, certo. E aí ficava aquela ciranda da falta onde o ser não podia cobrar da coroa e a coroa não podia cobrar dos sustentadores da própria coroa e, e ficava todo mundo naquela brincadeira de horrores. Isso, agora é um rei justo, né? O rei é o tranca-rua. Então, não precisa ficar maltratando coroa, injustiçando, caluniando né? Se você deseja melhorar, e você, amigo da coroa, deseja melhorar, você vai ter os sinais e vai ter a condução para melhorar. Todos vão melhorar, todos vão ganhar com isso. Não vai encher a caixa de processo, né? um processando o outro, em vez de processar processar os dados, lidar com as situações e construir um estado de direito próprio com o devido suporte, porque quando a pessoa recebe todo e qualquer supo, todo suporte, ele não precisa naquele momento de mais urgência Processar o outro que teve um ato contra a sua moral ou qualquer coisa do tipo Então é caráter de urgência Se você sofre, tem agonia, ansiedade, desconforto É tipo pós-guerra Vamos ajustar primeiro para depois a gente pensar em, em justiça é, moral Sabe, Tchugana? Em, em ressarcimento Tô bem, tô estável, aí sim entra nessa fase Pra coisa a gente pega um planeta, põe eles e tira o manual de instrução, entendeu? Tô brincando. Qual, qual, qual a vantagem isso teria? Nenhuma, é vingança pura e, e, e sórdida. É... Jogos vorazes. É igual aqui, né? Porque foi feito aqui, com a coisa a gente pega então, a gente eles, virou, põe lá, é, isola, <risos> isola. É, foi o que virou a brincadeira aqui, tranca. É, tranca, me confundi um pouquinho. No estado de direito, há também o direito ao processo. E esse é um dos direitos que o ser tem. Então, você me confundiu onde você falou que não cabe o, o processo. É, não, não é que não cabe, é que nesse momento não é o mais... Funcional. funcional. É para depois. Primeiro estabiliza, primeiro come, Antes de processar. Primeiro mata a fome, né? Prioridade, né? Primeiro fica estável e bem, aí sim, outra etapa. Mas o direito ao processo, à decisão e a um ressarcimento, se houve dano, não prescreve o Não, prescreve, não, não tem isso. Porque você não vai processar o outro ser que desencarna e, e, e depois que morre já era, já foi. É processar o meio. Isso, você vai processar, digamos assim, a administração do sistema. E aí é. isso é, é, é isso transcende as experiências e os personagens. É como processar uma pessoa jurídica. No, no... Pois é. É basicamente tá isso Aí religamos E foquem em serem virtuosos Então nesse estágio O foco então é Caminhar por uma virtude E, e o religar Se, se, se é, conse é consequência, é inevitável é, As descobertas as, a Todos os pontos vão Já há condições para qualquer ser Em qualquer situação Ou ponto ter esse tipo de respaldo e tranca da nossa instituição Mas, é lógico na conversa que a gente fez sobre a virtu... as virtudes a gente não a gente só fez a primeira parte estão faltando... Tão... Tão faltando a gente só falou das primeiras 11 virtudes sim eu acho. vai a gente vai falar das próximas vai vir o próximo próximo elementar para discutir Tá. Mas para quem tá ouvindo essa conversa, então, convém escutar a conversa sobre virtudes ou não é relevante? Convém. Convém. Toda conversa convém escutar, né? Porque acho que isso é comigo ainda mais, né? <risos> Mas é um conteúdo de estudo, né? Se você tá querendo aprender, é tudo, tudo, todo conteúdo é valioso, porque... Não só daqui, mas de qualquer lugar Tudo que você se interessa é valioso E se a pessoa Não, não sente vontade Da preguiça, ela pode acessar através Das virtudes que são mais Que ela gosta mais Que ela tem mais, mais, é, as mesmas, mais, as, mais... Isso, as mesmas virtudes já estão Já fazem parte do, da psique Do psiquismo humano, né? Isso, não é uma coisa exclusiva De, de, de ninguém De nenhum grupo É, não, grupo. Tá, não tem não há problema o ser se ele seguir sua paz sua tranquilidade e, e chegar ao ponto de executar isso tá ótimo porque seguir a paz isso vai a conta intuitivo e daí um monte de coisa vem à tona um monte de contrariedade um monte de questão que você precisa agenciar não não alimentar administrar escolher não fazer para poder manifestar uh, a uma, uma expressão virtuosa né? e se você tem uma série de padrões que te deixam inseguros ansiosos e e o raio que parta para você é mais difícil seguir a paz de espírito igual a gente ensina então a virtude é um caminho para te deixar em paz de espírito. E se você não tem paz de espírito, confia na, na, na sua virtude. Confia, por exemplo. Ah, eu tenho um acordo com tal pessoa, mas eu quero uh, romper esse acordo, mas eu não quero gerar nenhum dano. Aí você respeita a sua virtude, o seu desejo, e vai com sinceridade falar com a pessoa. Se você tem padrões dissociativos que geram impotência insegurança, muitas desses padrões vão vir à tona, dizendo que você não vai conseguir, que não é o melhor, que tá no contrato é regra, que nada é, nada muda, que você é incompetente porque não conseguiu. Ser virtuoso é justamente seguir a sua vontade inicial. E o meu meu meu conselho é que você siga essa vontade. Desde que não quebre regras, né? E se for uma vontade de quebrar regras, não é uma vontade uh, saciada, equilibrada, né? Exato, isso é uma patologia, uma desvirtuação, certo? Se eu preciso, por exemplo, abusar de um amiguinho, com... tirar do outro, por exemplo, para poder satisfazer alguma necessidade, já não estamos no caminho de virtudes. É isso mesmo. Tá bom. Se ficou energia, jogos vorazes, já, já está desvirtuoso o caminho. É. Se ficou energia, jogos vorazes, e você não gosta disso, já está ruim. Tem como um ser humano saudável? Ah, tem... Com integridade, de gostar disso? tem tenho, tem aqueles caras que ficam lutando MMA tem. Não, mas o objetivo do MMA não é o mesmo dos Jogos Vorazes Os Jogos Vorazes o objetivo é, literalmente, é ter que matar o outro pra poder sobreviver ali aos jogos Ah, pensei que era só, só jogos, isso não é, não é são jogos vorazes, uma matança voraz, né? É que eu não assisti é... esse filme é mais estilo, digamos assim, gladiador, que o ser pra entrar naquela brincadeira tinha que ser escravizado pra poder ficar ali lutando hum... até a morte por a diversão dos outros. Não é, o, não é a mesma regra do MMA. O MMA tem, tem limites, tem regras, tem limites, tem... Pois é, fui salvo pela minha ignorância. Não, não é jogos <risos> vorazes em nenhum caso. Tá certo. Eu tô, eu tô tentando achar um... um, um... Um padrão que simplifique a, a, o discernimento meu e de qualquer ser. Então se cai nessa energia da falta, certo? Da sobrevivência. Tá, já está, não é o caminho da virtude, já já caímos na, Isso. no caminho desvirtuoso. Isso. O que te desvirtua são os padrões dissociativos do ambiente. Não te religam, sabe? Aí a energia da religião não te religa Porque se a virtude, tá, você tá bom na virtude Você vai sentir uma, uma religião em você Você vai sentir uma, um padrão de consistência Um padrão de, de sensações positivas Felicidade, estímulo Tudo isso Não tá sentindo isso é porque você tá fazendo... Alguma coisa que rege uma humanidade dissociativa e te dissocia de virtudes que te religam à pureza, plenitude, tranquilidade, existência sadia. A, seu, a sua essência divinal. É... Yeah uma então o religare justamente impossibilita certo esse o padr padrão de falta e de sobrevivência de medo pois é foi uma pergunta desculpa se o Tom não foi de pergunta mas intenção yeah. de a pergunta Passa de novo a pergunta para que todos entendam o religare ele impossibilita a, a, o padrão de falta de sobrevivência, de, de ter que matar o outro para sobreviver, e etc. Essa brincadeira binária do só, pode, do só pode ter um, etc. É desde que o religare não seja institucionalizado. Religare é uma sensação. É a sensação que é resultado do senso divino. Tá. Mas então, acho que isso que você estabeleceu logo no início Que você disse que todas as virtudes são vias públicas Isso Pois te religam com Deus Sim Então não pode ser Não, não é ah, cabível de monopolização Se eu tento monopolizar Eu já desliguei Isso, isso É isso mesmo É para bom passar lenta Mesmo, por exemplo, aqui ele tem o templo é, Exumara Boa e Cacique Pena Branca, né? Sim. Mesmo esse já tem padrões E uh, um meio de expressão característico Mesmo esse não é o caminho Ele pode ajudar no caminho das pessoas, mas não é o caminho Isso é muito importante Compreende? Compreendo. Cada Compreendo. ser tem o seu caminho. Nós temos o trabalho de ajudar esse caminho. A filosofia essencial tem o trabalho de mapear o caminho, ensinar quem quer aprender. Mas cada um tem o seu caminho, tem a sua jornada cada um tem a sua religião ah tranca mas a religião é a minha, a minha filosofia pessoal o mesmo cada vez mais autêntico cada vez mais íntegro você é um ser religioso e ser, serve e segue de maneira rigorosa vo, o seu o seu destino, né? A sua capacidade de ter distinção sobre os caminhos E compreender os os pré-requisitos de cada jornada Por exemplo então Esses pré-requisitos parecem dogma Não é dogma, é lógica básica Ah, eu vou viajar para... Sei lá, para Amazônia. Vou lá no sul da Amazônia. E o meu guia é do Paraná. Nunca foi para Amazônia. Não dá, né, Tchugana? Não, não sei, né? Parece estranho. É, bom, ele pode pelo menos... É igual aquelas historinhas, né? Tranca de aventura. Ele pode pelo menos te ensinar... O primeiro, primeiro passinho do caminho, que é tipo falar assim: olha, eu vi uma placa ali, fala <risos> Amazona, Amazônia, 2 mil quilômetros nessa direção aqui, olha. Eu só sei chegar, eu sei que existe aquela placa, mas está ali para frente, eu não tô, ali está aquela direção. Aí você começa a caminhar, vão aparecendo os outros, os outros guias, não? É, mas você vai, eu vou lá, o guia vai me levar, a gente vai fazer um passeio, vou fazer um acampamento e ficar seis dias lá na Amazônia, você iria com um guia que é do Paraná, que não conhece a Amazônia, e que é guia há dois dias, chegou, fez um curso EAD, <risos> né? tô dando mais dados para você, fez um curso online de guia na floresta densa. Viu? Era, é grátis. Ele, é, o é, é um curso grátis. E, e ele viu muito aquele programa daquele canal que as pessoas ficam ah. sobrevivendo nu na, na mata. Você ah. vai com. É tipo, olha, eu tenho muita experiência, eu assisti muitos programas. <risos> é, não, não é, é. Um, é um ser divertido? Não, eu não sei, eu não sei. Mesmo mas divertido, mesmo divertido, né? Você vai ficando com fome, as coisas não vai tendo muita graça. Não, e... mas aí as coisas vão aparecendo, tranquilo. Um são certo, sorte. É. É, pode ser uma aventura, igual ao Hobbit. Você uma acha lá o seu igual SEMA? Ao é, você vai lá ser o SEMA. Mas você, seja <risos> sincera comigo, você iria... Você vai ver o currículo. 200 horas de programa na minha sala, formado no curso EAD de Sobrevivência na Selva. <risos> Hã? Você iria ser lá? Primeiro que você não iria lá, né? Você iria ficar do hotel, olhando de longe. Né? Seja franca, eu te conheço. Ah, não dá, né? Eu entendo, eu não, tô, eu não tô menosprezando o guia. Mas é um exemplo para você ter essa sensação do senso de, da Que te religa a sua essência. Ah, mas eu não posso desfazer do guia, né? Ele diz que é guia, então eu vou confiar nele. Eu não tô gerando desconfiança aqui tô gerando a uh, tô tentando gerar uma uma metáfora para que os seres respeitem seu instinto sabe respeitar a sua dúvida seu questionamento querer entender as coisas sabe vai ver você questiona ah mas como é que a gente vai ficar lá aí o guia do Paraná fala ah tem um eco resort cinco estrelas lá a gente fica lá tranquilo hoje tá melhorando vendo vendo de um drone a floresta. está vendo... melhorando a proposta não, aí você vai e sim né oh, legal legal não mas legal. eu pensei pra... é porque depende tudo na transparência e na liberdade de, de, de, de na liberdade contratual de negociação mas todo guia teve o seu, o seu a sua primeira jornada então, contanto que ali você sabe que é a primeira jornada daquele guia, que ele também não sabe ir lá e vocês estão, tipo, explorando um, um, um, uma coisa que é, é uma aventura para os dois. A questão é a, a virtude da verdade, eu acho. Não, eu concordo, mas aí a gente sai um pouco do exemplo, né? Porque se está tudo bem, transparente, funcionando, está tranquilo. Tá, tá perfeito, não tem problema. E é por isso que é a sensação, por isso que é a tranquilidade, por isso que é a estabilidade. Todas essas habilidades do aparelho psíquico. Firmezinha? Firmezinha. Então é isso. Fica a dica pro pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Sejam felizes e tranquilidade. Estão um tranquilos.